Da cidade. Isso. Aí eu comecei a fazer o Cidade contra a Cidade, aí ali eu, o Silvio Santos já, já começou a me namorar, e aí eu entrei no SBT e o Silvio Santos me chamou para ser júri dele, eu, aí eu ficava no júri com o Silvio Santos. Eu vivi muitos momentos com o Silvio Santos, tipo, Silvio Santos, é, um, é o que eu falo, cara. Eu trabalhei com o Silvio Santos mais ou menos 14 anos. Tudo Trabalhar isso, com o né? Silvio Santos, velho, é uma enciclopédia, você não, sepa, você não tinha que receber nada, você tinha que pagar, Quando como se fosse sua faculdade, velho. É. Eu trabalhava com ele sábado domingo, sábado domingo. Então eu peguei uma época que o Silvio Santos fazia filezinho no camarim, filézinho. Quer, quer mal passar? Não vem passar, Serginho. Foi qualquer coisa, velho. Era uma fumaça. Ele fazia um, fumação, um churrasquinho elétrico. É. É. sabe? fumaça do cacete, meu irmão. Mas, eu, meu irmão, aconteceram tantas coisas com, com o Silvio Santos lá no camarim. Que legal. Eu me lembro um dia no camarim, meu irmão, porra, o... Tava eu, Pedro de lá, né? Porque sempre, sempre ia três pessoas pro camarim pra dar um tempinho. A gente gravava dois programas, então eu dava um tempinho. Aí, pô, o Silvio Santos ali, chamava a gente pra conversar, pra brincar e tal. Aí, pô, me lembro um dia que eu tô, eu tô lá, eu, o Pedro de Lara, das desse se o senhor com aquele cuecão dele, com o cuecão grandão, sem camisa, esperando a outra camisa dele, sentado, tomando uma sopa, meu irmão, pô. Aí o Pedro de Lara, o Pedro de Lara era um gênio, né, cara? O Pedro de Lara falou uma merda lá, tão engraçado que o Silvio Santos, sentado tomando a sopa, começou ele rir aquele jeito <risos> <gênio> de, <risos> perdeu o fôlego, engasgou, a sopa virou. No saco do Silvio Santo. Ele começou a gritar, me ajuda, sopra, sopra, me ajuda. Eu ali tava eu e desce, eu falei, eu vai tu Aí eu, meu irmão, eu tem que sobrar essa porra. Aí eu, uf, uf, soprando eu vi, eu vi o saco. Eu vi o saco, eu vi o saco do Silvio Santo, eu, eu vi, Mas só eu que vi. Mas não é qualquer saco não. Aquelas duas bolinhas pareciam a pé não é, Também o que segurava o saco eu, dele? Eu, meu irmão, ia de sobra, sobra. Pô, meu irmão, eu fiquei tão apavorado. Se ele fala chupa, eu chupava. Eu fiquei. Eu tava, eu tava, eu fiquei louco, bicho. Eu, eu fiquei, porra, não sabia o que eu fazia. Eu também, porra. E o Décio. Chupa! Eu falei, é, porra, meu irmão, tá maluco? Ele gritava, ah, me ajuda, sobra. Ah, E o saco começou a ficar todo verde, que era sobra de ervilha. Parecia o saco do Hulk. Pô, Marlon, foi um desespero. Aí outro dia eu tava falando com o Décio, né? eu falei, Décio, lembra dessa porra? Ele falou, meu irmão, lembro, meu irmão, E tu soprando, tu abanando, ele gritando. porque porra. Ai, ai, é o meu saco! Eu, eu, eu imagino assim? Ô meu saco! <risos> Vem, sopra, Sérgio! Sopra, meu saco! Ai, ai, ai! <risos> tá doendo, meu saco! Eu vivi tudo isso, brother, porra! É devia ser caralho, muito legal, né? Maravão. Essa resenha Sim. devia ser muito foda, né? Porra! Porque porra. o Silvio não era esse cara inacessível, assim. Ele era um cara, então, hoje, mas é... não é. Meu não, não ele é, é meio inacessível. Lá não, no SBT, o ele é. é. Ele não, ele é não, o Silvio é de boa. Ele Eu... é um chefe de Eu... Estado. Ele chega lá, ninguém mexe com ele, né? Tudo bem, não, ele não, vai mas... lá antes, no camarim, antes de começar, de dar Eu uma conversa passadinha. No que... caminho, é, não, mas ele continua, ele é. cumprimenta todo mundo. O Silvio Santos, é. É um... quer ver uma coisa impressionante, Silvio Santos, que as pessoas não sabem. Quando você vai fazer um programa, sempre tem um animador de auditório, que é aquela Perfeito. pessoa que, vai bater palma. Que é o Liminha, não é, sei vamos o vamos rir, a pessoa, vamos lá, blá, blá, O Silvio Santos... Há anos, ele voltou a trabalhar agora no Rio Santos. Voltou a trabalhar. agora. Top, né? Inacreditável. Ele top, chega top. no auditório, ele, brother. Ele, ele fica anima. contando as piadas pra plateia. Ele esquenta. As mesmas piadas. Aí ele fica ali contando as piadas. Blá, blá. Quando ele sente que o pessoal tá aqui, ele fala, agora vamos começar, vamos começar. Na hora que ele esquentou Aí, a turma, é... o pessoal chama a gente, é a produção fala, vamos lá, Sérgio do lá, Pois isso é do caralho. Porra, você... Aí eu me lembro uma vez, tipo, ele chegou pra mim no, no, no camarim, mandou me chamar, falou, Serginho. Serginho já sei o nome do, do seu programa, fiquei ontem pensando, o nome do seu programa vai se chamar Hora do capeta. O que, que você acha? Eu achei uma bosta, né, bicho? Hora do capeta. Na falei, hora você pô, acha uma bosta. Não, não eu, eu eu, pô, hora do capeta. Falei, é. eu fiquei olhando pra casa <risos> Eu falei, sou o demônio, né, é, cara? Aí porra. eu falei, aí, aí. Ele falou assim, ó. E tem mais. Mas... Parece que tá tirando é, com é, a sua cara, não, né? Pô, não, sou eu, bola, hora da bosta. Um diabo, diabo, né? é porque, não, é não, é porque a hora do capeta daquela época era o garoto levado. E tinha a musiquinha, um capeta em forma é, de guri. E tinha a musiquinha é. que era do. Mas a música veio antes? Não, não, a música é uma versão. É o um escândalo, é uma versão de um sim, grupo. Sim, eu lembro americano. que. Sim, é. mas a música, ó, conheci um capeta já de forma is de curiosa. Já existia. Ah, então ele, ele pensou na música. Não, não, ele pensou... é porque capeta era levado. Então, sim, hora do capeta, sim, hora, do, sim, hora, do, hora do levado. Só que, porra, eu olhei aquela quando ele falou assim, ele faltou todo entusiasmado, Olha, eu Criei esse nome, Hora do Capeta. O que você acha? falei... "Ah". Ha, ha, ha. falei... Vai ah, achar ruim. Maravilhoso. Ele falou assim, tem mais, vai ficar escrito assim, ó. É Hora do Capeta, Hora do Capeta, com o rabo do capeta assim no final. Eu falei, ah, legal. Muito bacana. <risos> a uma bosta, né, cara? Aí saí, saí do camarim. Tava a Sônia Lima ali sentada, tava a Sônia Lima sentada. Aí eu falei, fala Sônia. Aí eu falei, porra, bicho, o Silvio Santos me chamou. Me fudeu, né? Aí né? falou, porra, Serginho, tô entusiasmado. Olha, descobri o nome do seu programa. Eu mesmo criei hora do capeta, ela, Cruz Credo. Aí eu falei, foi o que eu foi Ideia o que eu queria, aí eu falei, foi, foi é. que eu queria falar para ele. Ela falou assim, por que você não falou? Eu falei, pô, não falei, porque, é. porra, meu irmão, o cara tava todo desarmado. Eu vou falar aqui o Cruz Credo. É, que é uma bota. É, vou falar que é uma bota. Vai. Cruz credo não vai. Aí, Aí ela falou assim, mas o que você falou? Eu falei, pô eu adorei. Eu falei, <risos> aí eu falei pra ele, porra, ele perguntou se você gostou? Eu falei, a adorei. É, aí, caraca, ali, ela falou, aí ela falou pra mim, você não tem personalidade. Você tinha que falar na cara dele. Ele falou assim, ó, não gostei, seu. Achei esse nome horrível. Eu falei, pô mas eu não tinha coragem de falar isso. Aí ele saiu do camarim. Falei, fala, saiu... Sônia. Não, quando ele saiu do camarim, ele encontrou a Sônia ali. E a gente falou assim, fala, Sônia. Sônia, você não sabe, Sônia. Criei o nome novo do, do, do, do, do programa do Sérgio Malandro. O que, que você acha? Hora do capeta. Aí a Sônia, ah, bem legal. <risos> aí, aí ele saiu andando, ah, gostou. <risos> <da> <risos> tal. Eu falei, Sônia, por que, que tu não falou é, pra ele? não Por que, que tu não falou pra ele Cruz os créditos, o é. cacete? Porque o programa não é meu, você que tem que falar. Que é foda, porra. <risos> Na hora ninguém quer falar com o cara. É, é foda, mundo, né? Todo mundo é foda. É, é. lógico. regra, né, Sérgio? É lógico. Tudo né? soprando a saco de ervilha, ah, né? Tá louco, meu irmão, porra. É né? lógico. Vai dizer pro Silvio eu acho que não é. vai. Mas é uma puta situação de merda. De merda.